Nene Negri, é, eu sou formada em biotecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente eu faço mestrado no programa de engenharia química da cop e eu também participo do grupo de pesquisa aeroespacial Minerva Rockets que envolve todo esse pessoal que está aqui nessa foto, nesse organograma, né? E o interessante é que o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje envolve todas essas pessoas que estão aqui. Então todos os resultados que eu vou mostrar, todos eles participaram de alguma maneira, né? Bem, o tema da minha palestra com vocês vai ser sobre Cubisat e como a gente pode utilizar o Cubisat como uma plataforma para experimentos biotecnológicos com cianobactérias utilizando a microfluídica. Bem, vamos começar então pelo começo. As cianobactérias elas surgiram há mais ou menos 3,5 a 2,5 bilhões de anos. É, provavelmente foi algum microorganismo que vivia na superfície da água e conseguia captar a luminosidade solar e utilizar a água para produzir açúcar e oxigênio. Com a multiplicação exagerada desses microorganismos, rapidamente a atmosfera ficou saturada de oxigênio. E por que, que isso é tão importante naquela época? basicamente todos os microrganismos que existiam eram anaeróbicos, então eles rapidamente morreram e essa foi a primeira extinção em massa da Terra, que ficou conhecida como evento de oxigenação. É, além disso, o oxigênio que antes não estava presente em tantas quantidades na atmosfera, rapidamente começou a interagir com o metano, que é um gás estufa que consegue manter a temperatura da Terra. Quando esse oxigênio começou a interagir com o metano, produziu gás carbônico e água. O gás carbônico ele não é tão eficiente como o metano em manter a temperatura da Terra alta. Então, a gente teve a primeira era glacial da Terra, que foi a mais longa. né? E é, não é à toa que a gente consegue encontrar... Nossa, tá foda. A gente consegue encontrar se extremamente resistentes a alta a baixas, baixíssimas temperaturas, chegando até menos a, a menos 269. Então assim, elas aguentam muita baixa temperatura, aguentam um pH, pH entre -3, pH entre e 10 e também aguentam uma alta é, quantidade de sal, né? Além disso, as cionobactérias, elas conseguem fazer fotossíntese é, em baixa luminosidade. Então, a gente não precisa de muito para conseguir fazer associação com a terraformação de Marte, né? São micro-organismos extraordinários. É, então, aqui a gente tem a Nostoc Comune. Ela, é, ela forma como se fosse colônias, né? Ela é bem gelatinosa. Então tá, a gente está falando que a gente tem um micro sensacional para se trabalhar, excelente para terraformação em Marte, mas como é que a gente vai saber se esse micro vai conseguir chegar até Marte? Será que ele vai aguentar as condições de voo? E é aí que entra os Cubisats. Não dá para falar de CubeSats sem falar desses dois professores, um de Stanford e o outro da, da Universidade de Califórnia. É, e eles chegaram a duas resoluções. A primeira era que todo mundo carregava um satélite no bolso, que é o nosso celular a gente tem a câmera, que pode ser considerada um payload, a gente tem baterias que podem ser recarregáveis, a gente consegue determinar a posição onde estamos, a altitude, e tudo isso eles começaram a perceber que num sistema tão pequeno a gente conseguia ter todas essas funcionalidades. É, a segunda coisa que eles perceberam era que ninguém fazia um lançamento que é incerto. Então, eles pegaram essas duas características e conseguiram padronizar uma forma de satélites, de satélites que conseguem ser de baixo custo e de fácil acesso nas universidades. É, e qual foi essa padronização que eles fizeram? Eles utilizaram o CubeSat, que na verdade é 10 por 10 por 10 então é por isso que tem o nome CubeSat, porque é de fato um cubo. E esse CubeSat ele pode ser organizado de forma a ser 2U, 3U, ou até 6U, 12U, enfim, pode ir aumentando. E quando a gente compara com o Hubble, que é um satélite bem robusto que a gente tem, a gente vê que o Hubble ele tem 13 metros, né? então ele é de fato assim, enorme. E para botar em dados realmente quantificáveis, a gente vê que o cubo ele pode ser comparado com um cubo mágico daqueles de mil pecinhas, o CubeSat 3U pode ser considerado, pode ser comparado com o tamanho de um pão de forma, enquanto o Hubble, ele é comparado com um caminhão. Então, de fato, é difícil você conseguir ter um estudo é, de fácil acesso nas universidades de um satélite tão grande, né? É, então, ainda dentro dos CubeSats, a gente tem essa padronização, que pode variar com relação aos nomes, mas é basicamente por aqui, com relação aos pesos. O CubeSat 1, ele tem em torno de 1,3 quilos, enquanto o nanosatélite fica entre 1 e 10, então todo o CubeSat, ele é um nanosatélite. A gente tem microsatélites que vai entre 10 e 100, e minissatélite, que fica entre 100 e 500 quilos. Aqui a gente tem essa cartilha de, da Unaried Launch Alliance, que é uma das que mais lançam o CubeSats. Né? Eles lançaram essa cartilha em 2016, então já está bem desatualizada com relação aos lançamentos, mas consegue mostrar bem como é que é feito é, essa, esse deployment do CubeSat, né? então a gente tem um foguete que ele vai levar um payload primário né? e após a liberação desse payload primário, é que a gente vai ter a liberação do CubeSat do P-Pod, que eles chamam, né? que é Pico Poly é, Orbital Deployment, que foi isso que foi padronizado por aqueles dois professores. Aqui a gente tem um lançador, é, uma plataforma de lançamento lá na estação espacial, que aqui a gente tem é, o lançamento de não apenas um, como de dois CubeSats nessa plataforma, né? Para mostrar como já está, de fato, é, bem expandida essa tecnologia. Eita. É, um pouco de spoiler aí, né? Aqui a gente tem uns dados de todos os lançamentos que já foram feitos de CubeSats. Então a gente tem que de tecnologia foram em torno de 140. É, voltados para dados científicos, a gente tem um número muito baixo ainda. E é isso que a gente está aqui hoje tentando aumentar. O número desses lançamentos científicos. Né? E dentro desses lançamentos para geração de dados científicos, a gente tem o Genisat, que é, uma, é um experimento que foi feito pela NASA para verificar se a Echerichia coli, que é uma das bactérias mais estudadas, na verdade, ela é a bactéria mais estudada, é uma bactéria modelo, é, para a gente verificar se ela conseguia aguentar as temperaturas agressivas quando em órbita. Né? Então, aqui foi o sistema que eles utilizaram, foi um CubeSat 3U, e aí a gente vê que eles utilizaram um sistema de LED e de receptores para poder detectar a quantidade de turbidez no meio. E também utilizaram uma plataforma de microfluídica, que a gente pode ver aqui. O PharmaSat foi um, também um experimento da NASA logo depois do, do GNSat. É, ele também verificou o crescimento de leveduras, saracromices, e aí eles quis verificar, na verdade, se elas eram resistentes aos antibióticos. Então, para verificar se os antibióticos funcionavam naquela atmosfera de resistência. Né? Era isso que eles estavam procurando. Então, eles também utilizaram uma, uma, um experimento bem parecido com o Genesat, que foi o uso de LEDs e um chip detector, e também utilizaram uma, uma, um micro dispositivo de microfluídica. Então, é bem interessante a gente ver que a gente está alinhado com experimentos da Nasa, né? Aqui a gente tem que para um lançamento de um CubeSat daqueles como eu mostrei, a gente leva realmente bastante tempo, porque tem várias etapas que precisam ser seguidas. É claro que no futuro a equipe pretende fazer tudo isso, seguir todas essas etapas, mas no momento a gente ainda está numa fase de conceito de desenvolvimento de conceitos, né? Então, assim, é o que eu vou mostrar aqui. São resultados da parte de microfluídica, mas a parte do CubeSat a gente ainda está desenvolvendo. Bem, aqui a gente tem é, a divisão dos subsistemas dentro do CubeSat na equipe. A gente tem a parte de estruturas de telemetria, de PSU, que é a parte de baterias, né? E também temos o computador de bordo. E eu vou falar com vocês, principalmente hoje, da parte do payload, que é o experimento que a gente vai fazer. E a parte do micro dispositivo que integra, entrega, integra o payload e a eletrônica nesse experimento que a gente vai utilizar. Então, toda a parte de microfluídica foi feita com o apoio da Carolina Cota e a supervisão da Jordana. Então, elas ajudaram a gente bastante lá no Lab Memes. Foi bem interessante trabalhar com elas. Elas são umas pessoas maravilhosas. É, aqui a primeira etapa para você começar a trabalhar com isso é você ter um modelo, né? você conseguir fazer um dispositivo que atenda às suas necessidades na questão de microfluídica. Então eu fiz pequenos bioreatores aqui com capacidade de 100 microlitros, então todos eles aqui foram modelados é, no Solidworks, né? então a gente tem... Um diâmetro aqui de 6 milímetros, mais ou menos, para cada pocinho. Aqui já é ele em acrílico, que é feito por uma microfresadora. Então, quem quiser mais detalhes do equipamento pode falar comigo depois, eu posso passar para vocês. É... A gente utilizou PDMS, porque ele é um polímero orgânico sintético biocompatível e já é validado para o crescimento de culturas né, celulares. Então, assim, é, já é uma coisa muito validada nessa parte de microfluídica, utilizar o PDMS para crescimento celular. A gente utilizou essa marca aqui, a Silgard. É, sempre usa nessa proporção de 10 para 1, de 10 para pré-polímero do, do pré e uma grama, de, uma grama de agente de cura, né? E aí você faz essa mistura. Normalmente, nessa mistura tem a geração de bolhas. Então, você usa a secagem a vácuo para poder tirar essas bolhas. E no final, você tem o seu micro dispositivo pronto para uso, né? podem ter verificado que tinha uns canais ali, um canal é para a saída do ar no momento da inserção do inóculo, né, e aí você consegue até mesmo utilizar uma reação que seja contínua aqui, né, um cultivo contínuo, né, então... É por isso que eu pensei nessa arquitetura, para que ela pudesse ser modularizada para outras finalidades. Então, é realmente interessante que você pode colocar, fazer o inóculo e deixar ali, sei lá, um dia para ver o que vai acontecer, mas você também pode ficar alimentando com o meio de cultura, de forma que fique um número constante de bactérias ali naquele, naquele biorreator, né, Aqui já é com um inóculo, né, que a gente fez de teste para poder validar é, a inserção do inóculo no microdispositivo, dispositivo, porque uma das dificuldades da microfluídica, que é você trabalhar com esses fluidos né, em, mini, em escala muito pequena, é de fato você conseguir controlar esse momento de inserção do inóculo nesse dispositivo. Então foi uma das maiores dificuldades até mesmo do projeto, que a gente ainda sofre um pouco até hoje. É, a nossa eletrônica é muito básica, tipo assim, eu faço, eu sou formada em biotecnologia, eu consegui fazer um dispositivo bem simples, é, então a gente pensou, como eu mostrei nos experimentos anteriores da NASA, em um emissor, e em um receptor que consegue quantificar a turbidez dessas células que começam a se multiplicar aqui. É, com relação a gente ter essa calibração do fototransistor. Não é tão importante para a gente agora nesse momento, porque na verdade só a gente não precisa saber o quanto de bactéria que vai ter ali. E só se teve alguma diferença com o controle em terra. É isso que é o mais importante para a gente no momento, então é por isso que a gente não está pensando tanto em como calibrar esse fototransistor. É, aqui foi um desenho feito por um dos nossos calouros, o Paulo Vitor Chagas, né? Ele realmente está muito empolgado com o projeto, é legal de ver isso. A galera chega na equipe, já chega empolgada, querendo fazer as coisas. Então, ele fez esse desenho aqui que ficou bem legal, mostrando realmente como é que vai ser esse experimento com a eletrônica, né? Então, aqui a gente tem os LEDs, os fototransistores, no meio vai ficar a plaquinha. A gente está usando como se fossem esses canudos aqui para poder direcionar a luz para o pocinho, para que não haja dispersão, né? Então, isso é uma coisa bastante importante. E a gente chegou a essa arquitetura final, que eu acredito que na próxima Campus Party eu possa trazer aqui alguns resultados já para vocês mais práticos, né? É, como a gente vai validar essa arquitetura? A gente está pensando em fazer testes com balão, a gente inclusive conversou com o pessoal da Zenit, e aí a gente está planejando um voo basicamente para julho, mais ou menos, ou junho. E aí a gente vai conseguir validar o experimento e possivelmente ter um artigo sobre isso no, até o final do ano, né? Para a gente saber se essas bactérias são resistentes, por, por exemplo, a partículas ionizantes, né? Com o contador de gárguer, a gente consegue fazer isso. A gente também vai validar isso, mas não de uma maneira tão científica no foguete Aurora, que foi apresentado hoje a uma hora da manhã no palco Steam pelo Jonas. Né? Então, a gente vai ter um payload aqui nesse foguete que vai levar o Cubisat com o experimento dentro, então a gente vai conseguir validar, Por que eu estou falando que não é tão científico isso, que não vai gerar tantos dados é, relevantes, por exemplo, para um artigo, porque fica muito pouco tempo, né? é, em torno de dois minutos, então é, a exposição é muito pouca para a gente poder dizer que teve alguma interferência, por isso que os dados do balão vai ser mais útil para a gente do que os dados com o foguete. É, agora, na verdade, eu vou passar um vídeo mostrando para vocês o, quão que, o quanto é importante a gente estar tá tendo essa conversa hoje, porque tem empresas como a SpaceX que já tem planos muito altos para poder povoar a Marte. Então, assim, eu, eu gosto muito daquela frase que você é do tamanho dos seus sonhos, né? Então, é, a gente tem que realmente sonhar muito alto e acreditar que a gente vai conseguir chegar lá. Então... Bom, pessoal, é, era meio isso que eu tinha que falar para vocês. É, eu acabei passando bem rápido nos slides, então pode ser que tenham ficado algumas dúvidas. Então eu vou abrir até o final agora com perguntas que vocês queiram fazer sobre o projeto em si. Alguém tem alguma pergunta? Então Vou passar na tua frente. É, minha pergunta é sobre o projeto de microfluídica em si. Para que, que serve aqueles tubinhos lá? Pra que que, como vai funcionar realmente? Sim, sim, sim. É, eu vou colocar lá na imagem. Essa aqui mostra bem. Aqui a gente tem um canal de entrada, que é por onde entra o fluido. A microfluídica é a ciência que estuda a manipulação de fluidos em pequena escala. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente tem que ter uma entrada do fluido, que é por um desses canais. Você pode escolher qual você vai usar. E você tem que ter um canal para saída do ar no momento que você começa a inserir o fluido. Então, é justamente para isso que servem esses dois canais aqui, que são obrigatórios em qualquer sistema de microfluídica. É, aqui a gente tentou organizar de uma disposição que conseguisse manter o máximo de, de é, é, bioreatores né, nessa plaquinha. Então, é por isso que ficou nessa disposição os canais. É, respondi a sua pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? É, você estava falando sobre o uso de... É bactérias, né, e sendo bactérias para fazer uma certa atividade que seria, é, por exemplo, um, um fotobioreator para a produção de é, oxigênio em Marte, que seria um, uma possível aplicação lá para colonização de um novo planeta ou, ou de uma nave espacial. É, de que forma a seleção dessa dessa cultura, quer dizer, que é, dentre uma vasta gama de de opções, qual, é, qual você escolheria ou como poderia ser feito a seleção e de que forma coisas como bioinformática podem entrar nesse processo para é, acabar selecionando a cultura que melhor produz a microfluídica e de como de como a gente conseguiria usar esse experimento para isso, né? Acho que é um pouco essa pergunta. Sim, é, então, a seleção desse microrganismo que foi a cianobactéria que a gente está utilizando foi por conta dela ser extremamente resistente, né? Então, a gente encontra, assim, ono, bactérias na Antártica. Então, assim, elas aguentam temperaturas bem baixas, que são aquelas que também estão em Marte, né? Marte está a menos 55, menos 55 graus. Então, assim, a gente buscou esses micro que atendessem a esses padrões lá em Marte. Então... É, a bioinformática ela poderia ajudar sim, porque, por exemplo, o conteúdo GC do genoma, que é aquela ligação tripla, né, não sei se vocês lembram, mas o genoma ele tem ligações duplas e ligações triplas. As ligações triplas deixam o genoma mais resistente. Então, assim, se você busca micro que que tenham um alto conteúdo GC, é, pode ser que esse microrganismo seja mais resistente a radiações, por exemplo. Então, essa também pode ser uma forma que a bioinformática poderia entrar para a busca nesses micro que aguentariam sobreviver em Marte. E, assim, é, quando a gente fala de micro-organismos em Marte, é, a gente não vai chegar lá e jogar a cionobactéria em um dos polos que está lá cheio de gelo e, ah, vamos deixar aí agora para ver é, em quanto tempo elas começam a, a, sei lá, gerar o oxigênio necessário para a gente conseguir viver aqui. É, isso daí leva muito tempo, que foi o tempo que levou para a Terra, né? Leva realmente muitos anos. Então, é, o que a gente pode fazer com as cionobactérias lá é cultivar ela em um sistema físico fechado. Então se vocês verem aquela imagem que tem da SpaceX que eu mostrei aqui, a gente vê que são sistemas extremamente fechados e interligados. Então, a gente tem aqui esses domos geodésicos com culturas aqui de plantas e tudo mais. E a cionobactérias, ela ocupa bastante espaço, mas ela gera uma quantidade absurda de oxigênio. Né? Então, uma, uma cionobactéria tem 20 micrômetros. Então, é realmente muito pequena e ela consegue gerar uma quantidade muito boa de oxigênio para a gente conseguir cultivar ela nesses ambientes fechados, para que ela consuma o gás carbônico que a gente está liberando e produza oxigênio para a gente conseguir sobreviver lá. Já existem testes, até artigos publicados sobre esses ambientes fechados para cultivo de micro-organismos, para que a gente possa sobreviver só com isso, sem nenhum contato externo, e funciona bem, assim. É, o nome do projeto é BIOS, B-I-O-S, aí tem o BIOS 1, 2, 3, e todos eles vão validando e melhorando o sistema, né? Então, é mais para isso que as cionobacterias poderiam ser usadas em Marte, né? Não tanto para você só chegar lá e jogar ela e ver o que acontece. É, mais alguma pergunta, gente? É isso, então? Ah, você... eu, eu peguei a palestra quase no final. Eu queria entender o, micro, o, o que, como pode, como pode ajudar no desenvolvimento de tecnologia tão complexa como certo. isso. Certo. Então, a microfluídica ela vai ser utilizada para validação no Cubisat dessa produção de oxigênio pela cionobactéria. Então, a gente vai utilizar esse sistema de microfluídica que vai... Integra... Aqui são até alguns projetos da NASA que também utilizam microfluídica porque você consegue ter um controle maior do que está sendo produzido nesse meio e você contro... consegue controlar as condições que ficam ali naquele microdispositivo. Então, é por isso que a gente está utilizando a microfluídica. Além dela ser realmente pequena, né? E o CubeSat, ele é 10 por 10 por 10 Então, assim, ele é realmente muito pequeno. Então, a gente precisa adaptar a nossa arquitetura para ser levada nesses nanosatélites. é por isso que a gente está utilizando a microfluídica microfluídica aqui nesse caso é, a gente vai utilizar PDMS nessa microfluídica que é esse polidimetilcetoxano que é essa estrutura química planar aqui que eu coloquei Está realmente ruim aqui aqui então a, com ele é, é, os microrganismos conseguem viver né com esse polidimetilcetoxano sem criar biofilmes que é uma coisa importante e é por isso que a gente está utilizando a microfluídica aqui nesse caso. Deu para entender? É. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, acho que é isso, gente. Qualquer dúvida, eu vou deixar meu contato aqui. Quem quiser entrar em contato com a equipe, visitar a equipe, é, segue a gente lá no Instagram, no Facebook e tudo mais. É, a gente tem uns projetos bem legais para esse ano que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, é isso. Muito obrigada.